Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação, ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês a realidade de quem compra a Titan 160 2023, beleza? Então acompanha esse vídeo até o final, deixa o like para fortalecer, eu vou passar toda a visão para você que quer comprar uma Titan 160, a realidade de quem tem essa moto aqui, beleza? Rapidinho, antes de começar o vídeo, só vou falar um pouquinho sobre minha moto Minha moto aqui é uma Titan 160 2022, tá? Ela é exatamente igual a Titan 2023 é, A Titan 2023 você encontra na cor vermelha, que é essa minha moto, tá? É, tem na cor cinza e na cor prata, que é a cor nova da Titan 2023 Mas as cores que tá mais saindo é a cor vermelha e a cor cinza a prato pessoal por enquanto ainda tá pegando pouco na concessionária tá minha moto aqui ó tem farol de LED tem seta de LED retrovisor da BMW tem guidão da cargo pesinha PCX é o protetor modelo Stunt tem a alça do garupa a churrasqueira tem LED na lâmpada de placa minha moto tá super equipada rapaziada então vamos trocar uma ideia aí no vídeo de hoje vou passar a realidade para você firmeza é o seguinte é a titã 160 para você que quer comprar a 2023 ela tá saindo por volta em média tá vou falar em média em média 19 mil reais o preço dela à vista então você vai quando você comprar uma titã 160 tenho certeza que você vai ouvir é, muita gente invejosa falando mal Falando que você é louco, que você pagou muito caro nessa moto, que não compensa, que a moto está muito cara pelo que a moto entrega por ser uma moto 160 cilindradas. Ou também você pode ouvir que tem outras motos no mercado, como por exemplo, ah você poderia ter pegado a Yamaha FZ15, que é muito melhor, ou a DR160, com certeza você vai ouvir alguma coisa. Sobre isso quando você comprar a sua Titan 160 Eu ouvi, tá? É, quando eu comprei a minha, eu ouvi o pessoal falando que a moto é muito cara, que não compensa Deveria ter pegado uma usada de maior cilindrada Mas família, é o seguinte é, eu tenho essa moto aqui minha já há um ano, tá? Eu só não troquei ela pela 2023 porque a 2023 é exatamente a mesma moto dessa que eu tô pilotando, tá? Porque como ela é exatamente igual, não mudou nada, nem as cores, por isso eu não troquei. Mas se tivesse uma cor é, que me agradasse mais, como por exemplo a cor azul, eu com certeza teria pegado, que eu fui lá na Honda é, Falar com o vendedor. É, Para quem tem a Tita 2023 Também com certeza vai ouvir O pessoal falando Ah, mas é a mesma moto da 2022 Sim, é a mesma moto E continua sendo uma moto boa Você vai pagar um valor alto Na Tita 2023? Vai, é 19 mil reais Fora documentação, né? Porque a documentação Para você fazer a documentação Da moto zero, em placar Tudo certinho, você vai gastar em média, lá no despachante, uns 800 reais. Depende de quando o despachante é, te cobrar. Mas em média, 800. Já vi pessoal falar que gastou 600. Já vi pessoal falar que gastou 1.100. Varia muito na sua cidade, tá? Então, é, você vai desembolsar basicamente 20 mil reais à vista. E se, se a moto for no consórcio, vai sair mais caro ainda. No consórcio, você paga mais ou menos. No mínimo 21 mil reais, 22 mil reais O preço final da moto É um valor alto, só que essa moto aqui Ela é muito boa Você vai gostar Eu não conheço ninguém que comprou uma Titan 160 E falou, nossa, não gostei da moto a Moto é ruim Não gostei, não, não tem rapaziada é O pessoal que compra gosta da moto Gosta que a moto Ela é muito econômica Muito econômica mesmo Faz aí seus tranquilos 40km por litro, se você andar normal na cidade, então como a gasolina tá caro, é uma moto, oh, quase cortando minha frente aqui, então é uma moto que vai fazer te, te economizar dinheiro, e o que eu mais gosto dessa moto, vou explicar pra vocês, é a questão que hoje em dia, a Titan é uma, é uma moto que pode se dizer que é uma moeda de troca, por quê? É uma moto fácil de você vender. Eu tive uma Titan 160 2019, vendi ela muito rápido. Anunciei ela no Facebook, vendi ela em menos de duas semanas, acima do valor da tabela FIPE. Então, pra você ver com a moto, ela é muito procurada e o pessoal gosta dela. Você consegue um bom valor na hora de você revender ela. Olha, olha, olha. Olha a BMW cortando minha frente aqui. Então, é para você ter uma ideia, na minha 2022 eu paguei 19 19 não 15.900 reais eu tirei a zero quilômetro paguei à vista no pix 15.900 deixa eu virar aqui e agora a tabela fipe um ano depois faz um ano que eu comprei ela agora está 17.200 reais então eu já ganhei 1300 reais só no valor da tabela FIP. E se eu fosse vender ela hoje, eu não venderia pelo valor da tabela FIP. Porque o pessoal costuma pedir acima da tabela. No mínimo, 500 reais acima da tabela. Então, basicamente, é, eu comprei a moto. Eu usei a moto. É, e estaria ganhando 2 mil reais em um ano, rapaziada. É uma moto muito boa. Agora ela está valorizando muito. Essa moto. Para você que vai comprar uma Tita 2023. É, aqui na minha cidade já está custando 18.600 18, Com certeza ela vai ter aumento de preço Você vai comprar E quando você for revender ela Você vai ganhar mais dinheiro do que você pagou Tenha certeza disso é, Agora na virada do ano Quando tiver o um Réveillon de 2023 É certeza absoluta que a Honda vai aumentar o preço Da Titan 2023 Então para você que está pensando em comprar compra agora Antes que tenha esse aumento, tá? Porque é certeza que vai ter esse aumento na virada de ano Voltando ao assunto, rapaziada Essa moto aqui é econômica é, O pessoal que vê ela na rua, elogia Fala, nossa, que moto bonita é, Tem gente que não conhece, até pergunta que moto que é Que o pessoal, às vezes, não vê essa moto aqui é, Acha ela muito bonita acha que ela é de maior cilindrada Já ouvi o pessoal perguntar da minha moto Achando que era uma CB300 Aí eu fui e falei, não, é a Titan O pessoal pessoa achou que ela é uma moto de 300 cilindrados Pelo porte que ela tem Ela é uma moto bem bonita Moto é bonita, econômica É fácil de revenda Ela valoriza, está valorizando agora Na hora de revender é, Pontos negativos dela é A questão do valor das peças é, O valor das peças dela é muito caro Um guidão dessa moto está custando por volta de 300 reais O guidão original então, é, é bom você colocar um protetor de carenagem, colocar o máximo de coisas possíveis para proteger sua moto, andar com cautela também e, se possível, tiver um seguro com perda total, tá, com a cobertura de perda total. Aqui no meu canal eu sempre posto no início dos vídeos e aqui, aqui na descrição desse vídeo também tem o número do corretor de seguros para você fazer sua cotação de seguro, tá, com o melhor preço. E é bom ter essa cobertura de perda total Por quê? 90% dos acidentes Que é colisão, batida A moto bateu num carro Bateu em outra moto Ou bateu numa árvore 90% dá perda total nessa moto Porque as peças dela Tá caro, rapaziada é, Eu Às vezes eu vou lá na Honda Vejo essas motos batidas E eu sempre vejo o orçamento E posto lá no meu Instagram Pro pessoal ver é, meu Instagram é diogo011.oficial tá? tá na descrição aqui do vídeo também Lá, é, a última moto que eu vi Era exatamente a minha igual a minha Teve uma batida de frente Ficou 10 mil reais pra arrumar na Honda Uma batida leve, não foi uma batida muito forte Não quebrou muito a moto E já tava custando 10 mil reais O conserto dessa moto Esse é um ponto negativo que as motos Motos da Honda a t 160, as peças são caras, porque a moto também é cara. Então tem que se atentar a isso para você se proteger o máximo possível para não tomar prejuízo. Outro, outro ponto que também é, é um pouco ruim é a questão que é uma moto visada para roubo, que eu sempre falo aqui no canal. Essa moto é muito visada. É, toma cuidado quando você andar nela, principalmente em cidade grande. Porque você corre o risco de um ladrão é apontar a arma e te levar a moto. Acontece muito isso, principalmente em São Paulo. É, já teve amigos meus que roubaram. Se você deixar a moto estacionada também, ah, vou estacionar a moto, vou na padaria. Se você não tiver seguro, coloca pelo menos uma corrente. Eu já, já dei essa dica pro pessoal lá no meu grupo do WhatsApp. Também tá aqui na descrição desse vídeo, só clicar no link, você já vai no grupo de WhatsApp. É, no mínimo tem uma corrente para colocar na, na roda pro ladrão não te levar. Porque o tempo que o ladrão leva para levar essa moto, é, é, furtar a moto parada, é em média 30 segundos. Não leva um minuto pro ladrão colocar a missa na ignição, ligar a moto e levar embora. É menos de um minuto, família. Eu já vi vários roubos, tem vários vídeos que o pessoal mostra é menos de um minuto, é o tempo de sair na padaria, foi no banheiro, voltou. A moto não está mais e essa moto é extremamente visada, tá? Então se atente a isso. É uma moto excelente para você que pensa em ter. Tem assim que você vai gostar. É uma moto que é fácil você encontrar peças caso você precise trocar, por exemplo, acessórios. Eu coloquei vários acessórios: o pezinho da PCX. É, esse manete aqui. Se não me engano também é da PCX Guidão da Cargo Então é, é bem fácil de você encontrar Equipamentos Minha moto também tem cavalete central Que eu esqueci de falar para vocês Então é fácil encontrar equipamentos para ela Eu comprei tudo na Shopee É bem fácil de encontrar O valorzinho, se for peça paralela É barato Mas se for peça original é caro entendeu? Essa é a diferença Mas é bom você sempre comprar peça original Caso você cair com a moto Sempre coloque para uma peça original, que a qualidade é bem superior à paralela. Beleza, família? É, espero ter ajudado vocês aí. Questão, outra coisa, questão de conforto. Essa é uma moto confortável, dá para você utilizar ela para trabalhar. Para quem pensa em fazer entregas, por exemplo, é uma moto boa. Tem opções melhores para quem faz entregas. Eu aconselharia comprar a Cargo 160, ou uma moto mais alta, tipo a Bros Que é mais confortável ainda, ainda do que a Tita 160 e melhor, né? Só que muita gente compra a Titan 160 para fazer entregas. É uma moto boa, o pessoal vai gostar. Dá para você utilizar a moto para lazer e para trabalho. Dá para usar para tudo essa, essa moto. Ela é muito versátil, muito versátil mesmo. E para quem pensa em pegar uma estrada aqui, quer fazer uma viagem, dá para fazer viagem também. A moto ela pega 143 km por hora. Você acelerando tudo numa descida é claro, mas numa reta você vai manter a velocidade aí de uns 120 km por hora tranquilo. É, dá para você descer para praia, pegar uma serra, dá para você andar engarupado garupado. É, também tem como você amarrar bagageiro, bagagem na traseira da moto, que eu já fiz isso também. Tem um vídeo aqui no canal na onde eu mostro. Eu viajei e amarrei as malas no banco de trás da moto Com, aquele, com aquelas aranhas É umas cordinhas, eu consegui amarrar Consegui viajar tranquilo Ó, vou acelerar toda a moto aqui Já vou mostrar pra vocês Já tá 90 por hora Vamos acelerar mais Se bater um vento aí na, no áudio, você me desculpa aí, beleza? Ó, já tá 110 e tá subindo, tá subindo Ó, já tá 117 Vamos ver 120, ó, a moto tá bem, 120. Tranquilo. Entendeu? É uma moto boa, dá para você fazer tudo com ela. É, não é à toa que é a moto mais vendida do Brasil, né? A linha 160 é a moto mais vendida do Brasil, porque o pessoal sabe que a moto é boa, serve para todo tipo de tarefa que você for fazer. Firmeza, família? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Deixa nos seus comentários. Aqui no nesse vídeo, o que você acha da moto? Se você concorda comigo ou não, beleza? Acompanhe o canal aqui. Eu sempre falo sobre a 160 e dou dicas para você aí. Tamo junto, é nós.